Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre. E vamos para mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso aqui para vocês. Hoje, meus amigos, eu vou mostrar como vocês podem conseguir aqui uma armadilheira diferente, bastante interessante, que traz um escudo de proteção móvel para vocês utilizarem aí contra os seus inimigos máquinas principalmente que utilizam projéteis então eu vou mostrar certinho aqui o que que vocês precisam fazer para poder pegar essa arma deliciosa que ela é bastante interessante mesmo então já deixa o like se inscreve no o sininho para a notificação dos próximos vídeos galera uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá pessoal seguinte para vocês conseguirem fazer aqui essa missão na verdade vocês podem ir já nos pontos específicos que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas caso vocês queiram se guiar pela bússola da missão e tudo, vocês podem vir aqui nesse ponto do mapa, ó, nessa cidade aqui, ó, acampamento cardia. Nesse acampamento aqui, na real, né? Aqui a gente tem o Vão, onde a gente começa o jogo. Um pouquinho mais para baixo aqui, a gente tem esse acampamento cardia, perto daquele tirânico lá, onde eu mostrei a dica para vocês de farm infinito aí de XP e de carros, tá? Vocês vão vir aqui nesse acampamento que vocês vão conversar com esses dois caras aqui, beleza? Para vocês pegarem aí a missão deles e começar a prosseguir ali para as áreas que vocês precisam ir para poder pegar três chaves específicas para vocês abrirem um cofre e pegar essa armadilheira, esse sistema de proteção móvel na verdade, como eles chamam aqui no jogo, tá? Então, como eu já tô ligado onde são os lugares eu nem vou pegar essa missão aqui, não. Eu já vou lá direto, tá? Mas como eu falei, se vocês quiserem pegar a missão aqui e poder seguir a bússola, não tem problema. Vamos lá, ó. o primeiro local é nessa interrogação aqui, ó. Vocês estão aqui nesse acampamento cárdico. O Primeiro ponto que vocês vão vir é nessa interrogação aqui. E eu vou fazer um pequeno corte aqui para já mostrar pra vocês exatamente o que vocês têm que fazer lá, beleza? E cá estamos, meus amigos, ó O primeiro ponto que vocês têm que vir, como eu falei É próximo aqui dessa interrogação Exatamente aqui na água Onde eu estou, ó Já até identifiquei o local que vocês têm que vir Que é nesse navio naufragado Né, então eu já tô debaixo da água aqui já, ó Já tem ele com um ponto marcado Bora descer até ele aqui, ó É nesse navio naufragado que vocês estão vendo aqui, ó Vamos lá Ali, ó É dentro desse buraco aqui, ó eu não chegar aqui Examinar o console. É de acesso. Aí, ó. Aí, ó. Chave de cofre, ó. É um Fernand. Acabou de derrubar o perímetro. Erika, o protótipo de proteção móvel tá no cofre. O encerramento só dá para cancelar com as três chaves. Tem que pegar que tá no console de segurança, rápido. Tá bom. Você não morre antes de eu pegar. E é isso daí. Ó. América. E morreu. Eu vou precisar de três dessas chaves para acessar o sistema de proteção móvel. O arquivo tem coordenadas de outro console. Preciso dar uma conferida. É isso aí, meus amigos. Então, agora eu vou pausar aqui novamente e vou pro próximo ponto que vocês têm que pegar aí a sua segunda chave. Agora, meus amigos, ó, o terceiro, segundo po... terceiro, não, né? <risos> o segundo ponto que nós temos que ir depois de ter vindo aqui e pegado a primeira chave é justamente um pouquinho mais abaixo aqui, ó, nessa interrogação, onde vocês vão descobrir esse lugar chamado Encosta da Morte. É um pouco abaixo daquele tirânico, onde a gente faz uma setinha lá de XP infinito e caca infinito que a gente mostrou para vocês no último vídeo, tá? Então vocês vão vir aqui nessa encosta da morte, né? Ó. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque aqui nos arredores tá cheio de máquina. Vocês podem usar não, o Heliodo se vocês tiverem. Será que tem outro caldeirão que poderia me ensinar? Vocês podem utilizar o Heliodo se vocês já estiverem usando ele aqui, né? Pra poder passar por cima aqui e tal, e nem enfrentar essas máquinas. Mas se vocês chegarem a pé, vocês vão precisar enfrentá-las. Aí vocês vão entrar aqui nesse lugar. E aqui, ó, deixa eu ver se eu já caí no lugar certo. Sim, ó. Eu tenho que cair exatamente nesse elevador aqui que está meio, meio quebrado, meio arrombado. Né? Vou pegar o que tem nessa caixetinha aqui. A gente vai entrar nessa porta que já foi, já foi arrombada por alguém. Vale. E aqui está mais um console para a gente poder pegar mais uma chave, porque a gente precisa poder usar a armadilheira lá. poder pegar a armadilheira no caso. Vamos lá. A situação tá complicada, sargento! Ah, tá osso, cabo. O cabeçudo lá do cofre precisa da nossa chave de segurança para pegar o protótipo da proteção móvel. Vai pro console e leva a chave pra fora daqui! Avistamos um segundo contato inimigo! É outro Horus! Alguém pede a porra de um ataque aéreo! Outra chave que nunca chegou a acessar o protótipo. Tem coordenadas de um terceiro console por aqui. Talvez eu encontre... E é isso aí, meus amigos. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto para a gente poder pegar a última chave e depois eu mostro para vocês onde vocês têm que ir para poder encontrar esse cofre. E por fim, meus amigos, mas não menos importante, vocês, vi vocês virão nessa localização aqui, ó, chamada Queda do Diabo, que é uma outra interrogação exatamente no mesmo ponto onde nós pegamos aí a segunda chave que foi aqui, ó. Vocês lembram? Na Encosta da Morte. Então vocês vão sair daqui da encosta da morte e vão vir um pouquinho para a esquerda acima aqui e vocês vão achar a queda do diabo, tá? Mas o local, ele fica também debaixo d'água, como vocês vão ver aqui, ó. Eu tô bem na beirada aqui desse lugar, a encosta da morte tá logo aqui embaixo, ó. Aí, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vêm nesse ponto aqui, ó, que tem a água, né? E aí vocês vão mergulhar e aí vocês vão achar uma porta aqui, ó, para poder entrar, ó. Tá, vamos lá nessa portinha para poder pegar a terceira e última chave. Show. A gente vai ter que arrombar mais uma porta, se não me engano. Aqui. O terceiro Beleza. E cá está o terceiro e último console, meus amigos. Ó, aí, deixa eu pegar esse negócio aqui. Vamos lá, examinar o console. Tá a nave do TED chegou, doutor. Dom, graças a Deus. O protótipo da proteção móvel tá no cofre. Eu preciso das três chaves para abrir a sua também. Não. Vice-presidência significa passagem pro Elísio. Se você quer a chave, vem cá buscar no mesmo. Oh, hum. Que simpático esse dom. Bem típico da Fara. Já tenho as três chaves. E. outras coordenadas. Será que é pra esse local que eles pretendiam ir, na verdade? E é isso, meus amigos. Eu vou fazer mais um cortezinho pra chegar lá agora no ponto onde vocês irão usar as três chaves pra poder entrar no cofre. Vamos lá, hein? E pra finalmente pegar o sistema de proteção móvel aí, meus amigos, dessa missão, vocês vão sair lá da queda do diabo, onde vocês pegaram a terceira chave, e vocês vão vir um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Nesse cantinho do mapa, bem aqui, onde tem essa interrogação, vocês vão vir aqui na água e vocês vão perceber, ó, que tem uma espécie de caverna aqui, ó Tá vendo? Uma gruta, alguma coisa do tipo e vocês precisam mergulhar pra poder passar por ela Vale lembrar, vale ressaltar, né, meus amigos Que vocês precisam estar com um aparelho aqui de mergulho, tá? Então vocês precisam ter feito... Isso Então vocês precisam ter feito a missão do Poseidon Senão vocês não conseguem passar essas missões, entendeu? Essas etapas aqui, no caso Porque a maioria precisa de mergulho Beleza, aí, ó, tiramos as pedras do caminho. Agora a gente sobe. Subimos, beleza. Agora deixa eu ver aqui onde é que é a área que a gente tem que subir exatamente. Deixa eu chamar meu e é mais fácil. É, eu acho que ele dá É isso, mano? o um bicho bugando na pedra, velho. Mentira que eu fiz isso, galera. Eu buguei Eloy na pedra, velho. Ah, mentira, velho. Nossa senhora, mano. Já volto, minha gente. Pronto, meus amigos, depois dessa bugada doida aqui, velho, <risos> e vocês subirem aquelas montanhas ali, ó, vocês vão vir aqui, nessa parte aqui, ó, passar por esse caminho, e vocês vão chegar justamente nesse lugar aqui, onde nós temos um Bocarra Alpha e mais outras duas máquinas alfas aqui também. Só que o ponto, galera, é que vocês não precisam enfrentá-las se você quiser. Dá pra poder passar no Stealth aqui tranquilamente. E é isso que eu vou fazer aqui pra gente poder já agilizar esse negócio. Ó, depois de passar aqui no stealth, ó, vocês vão chegar aqui do outro lado, né, desse buracão aqui, pá. Beleza, aí vocês vão entrar justamente aqui nessa caverninha, ó, tá vendo? Deixa eu voltar até no mapa aqui pra vocês verem exatamente o que vocês têm que fazer. Vocês tem que entrar aqui, mergulhar, subir as cavernas, chegar nessa outra saída aqui, ó, dessa garganta sufocada E aí vir exatamente nessa ponta de cá para poder ter acesso ao lugar onde a, gente vai, onde a gente vai usar as três chaves Vocês podem também, galera, já uma dica para quem já tiver o heliodo Cara, simplesmente pega o heliodo e voa por cima aqui de tudo e já chega aqui nesse ponto, entendeu? O foda é que provavelmente as máquinas vão te ver Eu recomendo que vocês pousem ali, né? exatamente nessa primeira entrada aqui antes das máquinas te verem para você evitar problemas e passar por elas em modo stealth que é bem fácil e aí ó vamos lá a gente vai entrar aqui isso parece promissor imagino que seja o Hernan. esse deve ser o cofre mencionado nos dados que eu achei devo conseguir acessá-lo usamos uma chave segunda chave e Terceira chave, finalmente. Acesso liberado. Beleza, depois de ter tido o acesso liberado, eu a gente acho vai... que oh. ninguém vai sobreviver a isso. Eu não sei o que vai mandar primeiro. O ataque aéreo ou o Horus. Investi minha carreira no projeto da proteção móvel. Tinha esperança de colocar nas mãos necessárias sei que não vai escutar isso ali demais, você bem avisou, eu te amo. Outro fim triste. Vamos lá, vamos pegar então finalmente a arma de proteção móvel, o sistema de proteção móvel, né? Ó, pegamos, beleza, é um protótipo do sistema de proteção móvel, meus amigos. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que voltar lá naquele cara do acampamento onde vocês pegaram a missão, tá? Então assim, vocês podem já pegar tudo que precisa pegar, mas de qualquer forma vocês vão ter que ir naquele cara lá e ativar a missão pra ele construir o sistema de proteção móvel Pra vocês. Então a gente vai voltar aqui no Então a gente vai voltar aqui, na verdade, no acampamento karja. E aí, a gente continua. Vamos lá. Brava não... Daí, meus amigos, ó. Aqui já estou no acampamento karja. Depois de vocês concluírem a missão com esses dois caras aqui, ó. Vocês podem pegar tudo primeiro, depois vir aqui conversar com eles e concluir a missão, beleza? Vocês vão vir na bancada vir aqui em itens de missão. E vocês vão ter aqui, ó, armadilheira de guardião. Que é muito rara. E aí, vocês vão montar ela, ó. Beleza, montamos a armadilheira. É Ótimos das máquinas no sítio Parece de escavação. Bom. Hora de testar. Recuperamos poucas. Olha lá, ó. é possível Sim, disparar. Ei, deixa eu sair daqui que a galera pra tá ver. falando louco. Vamos lá. Ó. É possível disparar cabos protetores com certas armadilheiras para gerar um escudo de energia entre dois pontos. O escudo bloqueia todos os projéteis ou explosões, mas não é capaz de impedir ataques físicos. Se o escudo absorver dano demais, seja de você ou dos inimigos, ele explode. Então, meus amigos, ó, eu vou mostrar pra vocês agora ela em funcionamento, ó. Deixa eu vim aqui no inventário. A gente vai pegar a nossa armadilheira Monchohara. Cadê ela? Aqui, a armadilheira de guardião. Beleza, tá aqui, ó, tá na mão. A gente vai botar ela aqui. Pode ser nesse daqui mesmo. Buenas. Show. Aí aqui, ó. Esse aqui é o pacote de cabos protetores. O que a gente tem que fazer, ó. A gente não pode colocar esse negócio um muito longe do outro, pessoal. Se vocês colocarem muito longe, ó. Olha lá, ó. Não vai ativar. Simplesmente vai dar zica. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que botar bem próximo. Você tá lutando contra uma máquina ali. Se afastou dela um pouquinho. Bota um aqui. Bota outro aqui. Olha lá, ó. Ainda não deu Mas Agora sim Escudo de proteção ativado, meus amigos Vocês podem desmontar ali, poder pegar cacos e tudo mais Mas é aquela parada que eles comentaram tá? Ele absorve tiro, tanto dos inimigos quanto dos nossos ó. Aí, ó E chega um ponto que se quebra Vamos lá, ó. Quer ver? Deixa eu pegar uma arma mais forte aqui. Aí, ó. parada até explodiu em mim, ó. Beleza. Chegou num ponto ali que estourou, ó. Vamos colocar de novo aqui. Beleza. Ativou de novo o escudo. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir... E aqui, ó. E afastando e tal. Entrando, afastando, entrando, afastando. Usando os inimigos aqui. Quando eles forem atirar, a gente entra no escudo e assim vai, entendeu? É uma arma bastante interessante de se utilizar em combate. Principalmente contra aquelas aqueles inimigos, na verdade, né? Que utilizam armas à distância, né? Tipo, o tirânico usa. Ardiloso usa também armas aí à distância. Se puder atirar em você. Então é bastante interessante. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse videozinho mostrando aqui essa armadilheira pra lá de buenas, se eu poder utilizar contra esses inimigos Deixa aqui embaixo o que vocês acharam aí Se vocês já pegaram, se não pegaram, se vão pegar Então, só recapitulando, tá pessoal? É, pegar a missão aqui Vir aqui, pegar o primeiro nessa água Aí vocês vão vir nesses dois pontos aqui Que é a encosta da morte e a queda do diabo para poder pegar a segunda e a terceira chave E depois é só descer aqui, passar por esse negócio E vir para essa garganta dessa parada aqui e tal E finalmente abrir o cofre, Beleza? Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de dica, pessoal, vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos.